Fala galerinha, mais um Deote no Canadá começando pra vocês. E sim, um Deote no Canadá. Olha quem voltou pro YouTube. Fica ligado aí que vocês já vão entender o que tá acontecendo. Check it out. Clássico. Check it out. Vamos começar esse vídeo galerinha, eu quero explicar alguns pontos para vocês e explicar o que aconteceu comigo durante esse tempo todo que eu fiquei fora desse canal do YouTube explicar algumas coisas aqui do Canadá, explicar algumas coisas sobre minha vida, algumas coisas sobre meu canal do YouTube, meu canal da Twitch, esse cenário que vocês estão vendo aqui, que tá totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Uh, e eu vou explicar mais algumas coisas em relação a Too Easy também, uh, a internet no geral da minha vida, a minha vida na internet, na verdade. Enfim, vamos começar pelos começos. É... Há muito tempo atrás, eu, quando eu fazia ainda vídeos aqui pro YouTube, uh, eu já, já vinha meio que cansando de fazer isso, meio que, tipo, não tendo muito mais vontade de estar na plataforma por inúmeras razões. Uma das grandes razões que eu resolvi parar de fazer vídeo pro YouTube foi uma questão de saúde, uma questão de saúde mental, na verdade. Uh, como muita gente sabe, eu sofro de depressão e ansiedade e eu tenho tratado isso já há pelo menos uns dois anos aí. É, tenho certeza que é uma coisa que eu já tinha há muito tempo, mas eu não tinha me tocado, que ainda era uma coisa uh, tão importante, tão relevante para minha vida. e Em 2018, eu resolvi tratar disso de maneira efetiva. Então, hoje, faço tratamento, converso com psicólogos, tenho né, os meus cuidados com a minha saúde mental e, uh, e tenho melhorado o dia a dia. e uh, Algumas coisas têm acontecido, que tem me, tem me feito pensar melhor em voltar pro YouTube ou não e continuar aqui no YouTube. Nessas últimas semanas me deu um estalo e eu falei, cara... Vamos voltar a fazer vídeo, vamos voltar a ter conteúdos aqui nesse canal. Eu quero trazer novidades para vocês sobre o Canadá, eu quero trazer novidades para vocês sobre a Austrália, sobre o mundo do intercâmbio no geral. A Tweezy continua ativa, a gente tá bombando de ponta a ponta. Eu vou falar um pouco da Tweezy para vocês também nesse vídeo, mas só para vocês entenderem o porquê que eu saí um pouco da internet, no caso do YouTube, né? Saí um pouco do YouTube, saí um pouco deste canal, deste assunto, né? Ahn. Uh... Pra começo de conversa foram muitos anos já postando sobre a mesma coisa, eu meio que fiquei um pouco de saco cheio de falar sobre a mesma coisa, de falar sobre viagem, de falar sobre intercâmbio, é uma coisa que não tava me dando tanto prazer quanto me dava antes. Uh, e aí veio o Covid, né? Uh, chegou o Covid pra todo mundo, a saúde mental de todo mundo foi por água abaixo, assim, junto com a minha, junto com a depressão, junto com... Uh, com tudo que tem acontecido com as, com as crises de ansiedade, enfim e tudo mais que tem acontecido além do volume de trabalho também que eu peguei pra mim, tanto com a Twizy quanto com a Twitch, e é uma coisa que eu já vou falar pra vocês também sobre a Twitch. Uh, então assim, eu acabei ficando muito atolado, e acabei deixando o YouTube de lado, e eu peço desculpas por isso pra vocês que sempre me acompanharam aqui, desde sempre, né, eu tenho vídeos aqui no canal desde 2016, lá do meu começo, de quando eu era intercambista na Austrália ainda, até os dias de hoje, que eu já sou residente permanente aqui no Canadá. Então, uh, isso que aconteceu nesse período, tá? Então, durante esse período, o que, que eu estava fazendo? A, a vem crescendo bastante, a gente abriu nossa primeira unidade de franquias em Curitiba, né? E a gente está para abrir outra unidade internacional, que eu ainda não posso falar para vocês, mas a gente vai ter uma unidade fora do Brasil também, além da minha aqui de Vancouver, né? Então a gente conseguiu a residência permanente aqui no Canadá, Continuo tocando a Tweezy da mesma maneira, a Tweezy Austrália continua firme e forte, a Tweezy de São Paulo, a Tweezy de Curitiba estão funcionando normal e a minha unidade aqui de Vancouver também, então se você quer vir fazer intercâmbio aqui no Canadá, você já sabe info.tv.com, é só mandar e-mail pra gente que a gente vai te ajudar, e agora a Twizy tá ainda melhor, a gente trabalha com 25 países, a gente tá com uma gama de escolas gigantesca é, a gente tem muita coisa legal pra oferecer pra vocês então fiquem à vontade de mandar e-mail, que em relação a intercâmbio em relação a Twizy, tudo continua da mesma forma e ainda melhor tá, então essa foi uma das coisas positivas que aconteceram uh, durante esse ano, e a gente tem, só tem Agradecer a vocês e agradecer a todos os nossos clientes que deram né, esse suporte pra gente e estão com a gente desde sempre. Passando um pouco da parte profissional, uh, além de todo o trabalho e do workload que eu tô tendo com a Twoezy, com as franquias, com a franqueadora, né? E tudo mais, a Twozy agora é uma franqueadora também, então a gente tá uh, abrindo outras franquias pelo Brasil e pelo mundo. Além de toda essa parte de trabalho com a Two Easy, eu também decidi que eu ia colocar mais trabalho ainda na minha vida, que na verdade tem sido uma coisa que tem me ajudado bastante com o fato da depressão, da ansiedade, e tem me ajudado a me aproximar mais das pessoas, também, em relação ao intercâmbio, mas de uma forma diferente. Como muita gente sabe, eu sempre fui um apaixonado por games, vocês podem ver aqui, né, que eu tenho todos os meus Funko Pops aqui atrás, e todos os meus videogames, etc. E eu sempre joguei videogame desde moleque, e pra mim sempre foi uma coisa que, cara, fez parte da minha vida desde sempre. Uh, como eu tô ficando meio velho, eu acho que eu... Passei um pouco da, da fase de, de lives, de Twitch, etc. Eu sempre achava que eu tinha passado disso, né? Dessa fase de jogar videogame, etc. É uma coisa que nunca passou, na realidade. Então, no ano passado, eu decidi abrir um canal na Twitch. Então, eu estou fazendo lives agora de segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite. O link pra minha Twitch vai estar aqui embaixo. Então, nos últimos seis meses, eu tenho voltado pra internet fazendo lives de games que não tem absolutamente nada a ver com intercâmbio, mas é uma coisa que pra mim tá me dando muito prazer, é uma coisa que pra mim tem me ajudado em inúmeros, inúmeros lugares da minha vida, em inúmeras é, partes da minha vida, né? É uma coisa que me acalma, é uma coisa que me distrai, é uma coisa que eu posso simplesmente ir lá, abrir uma live, trocar ideia com a galera, não me dá trabalho algum, é jogar videogame, que é uma coisa que eu gosto. E pra mim tem, dado um, tem sido um prazer enorme poder é, estar ali com, com, com a minha comunidade, né? Então. Uh, a Twitch é uma coisa que apareceu na minha vida e que eu tenho gostado muito de fazer. Eu comecei um outro canal no YouTube aqui também, que chama Joga Então, tanto na Twitch quanto no YouTube, se você procurar youtube.com.br joga ou twitch.tv.br joga você vai achar tanto o meu canal na Twitch quanto o meu novo canal do YouTube também, que eu comecei a fazer alguns vídeos sobre tecnologia e games, mas também parei. Então assim, é, o, o YouTube pra mim, esse negócio de fazer vídeos, de gravar vídeos, tem sido uma coisa muito maçante e eu não quero trazer um trabalho pra vocês que é uma coisa que, que eu esteja fazendo de uma forma forçada, entendeu? É uma coisa que eu quero fazer de forma natural e é uma coisa que eu quero fazer de forma é, que eu possa trazer um conteúdo interessante pra vocês, que eu esteja gostando de fazer, que vocês vão gostar também de assistir. Então... Não vou prometer pra vocês que eu vou ter vídeo todos os dias, não vou prometer que eu vou ter vídeo todas as semanas, mas eu prometo pra vocês que vai ter mais conteúdo sobre intercâmbio nesse canal e sobre games lá na Twitch, tá? É, então eu tenho um planejamento de vídeos pra gente começar a fazer, eu e a Paula, animei de novo, então vamos, vamos animar de novo, eu tô animado pra fazer o canal do YouTube de novo bombar, então já conversei com a Paula, vamos fazer um conteúdo de vídeos interessante, vamos fazer uma lista de vídeos interessantes pra gente voltar a esquentar esse canal aqui, e eu sei que vocês gostam do conteúdo, eu também gosto muito de ter essa, essa reciprocidade com vocês, então, tô animado de fazer o conteúdos aqui no canal do YouTube sobre intercâmbio de novo. Não sei se vai ser sempre nesse cenário, esse vídeo eu tô gravando com uma câmera nova que eu comprei, acho que isso também me deu um gás pra eu, pra eu voltar a fazer vídeo, enfim, eu tô com um monte de coisa aqui pra streamar, com luz, com LED os caramba, muita coisa voltada pra game, então, talvez eu faça uma parada diferente, com, com um cenário diferente, alguma coisa assim, a gente vai ver ainda como é que vai ficar, eu queria gravar esse videozinho simples pra vocês, pra explicar um pouco do que aconteceu durante esse período todo, do que vem acontecendo, das novidades que tem acontecido na minha vida, a gente ainda tá morando aqui em Vancouver, nós conseguimos a residência permanente, a Tuiz tá bombando de ponta a ponta aí, voando, né, voando baixo... E, enfim, as coisas estão começando a se alinhar um pouco mais na minha vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Paula continua aqui, os cachorros continuam aqui, tudo continua da mesma maneira, tá? Então, é, esperem aí que logo mais a gente vai ter conteúdos mais legais aqui nesse canal, tem muita coisa bacana que a gente pode conversar, tem assuntos muito sérios que eu quero conversar com vocês, sobre Covid, sobre as fronteiras fechando. Isso era uma coisa que eu também estava meio, meio assim de fazer vídeo, porque... Eu não queria fazer uma coisa tipo, ah, venha pro Canadá e fecha intercâmbio, blá, blá blá blá blá blá sendo que tá todo mundo nesse meio do Covid e, e eu, eu não queria parecer que fosse uma coisa falsa, né, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, como tá a relação das fronteiras, é, como tá sendo a viagem pro Canadá, como tá sendo intercâmbio pro Canadá, pra Austrália, pra outros países, durante esse tempo de pandemia, tá, uma coisa boa que eu já posso falar pra vocês é que a gente tem clientes da Tweezer que já estão chegando no Canadá, então a gente pode falar mais sobre isso também em outros vídeos de como tá sendo a chegada, eu tô pra gravar um vídeo também com uma cliente minha que chegou na semana passada, ela ainda tá passando pelo período de quarentena aqui no Canadá, então quando ela passar do período de quarentena, eu vou tentar gravar um vídeo com ela também para mostrar para vocês como foi a chegada dela, como foi chegar aqui, né, como foi passar pelo, pelo aeroporto, passar pela imigração e todos os cuidados que a gente teve que ter com ela pra ela poder entrar aqui uh, dentro das regras do Canadá, né, seguindo as guidelines do Covid. Beleza? Então esperem que vai ter um conteúdo bacana aqui, não vou prometer pra vocês vídeo todo dia, toda semana, como eu falei, mas prometo pra vocês que eu vou dar um pouco mais de atenção aqui nesse canal e estou animado. Pra voltar pra esse YouTube, beleza? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Bem-vindos de volta. Espero que vocês me acolham de volta aqui no YouTube também. Me sigam lá na Twitch. Lives toda segunda, quarta e sexta. A partir das nove da noite. Games variados, enfim. Vai lá seguir pra vocês verem o que tá acontecendo. Pra vocês me verem mais vezes também. E ver um outro lado meu também, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Deixe seu like, curte, compartilha. A gente se vê e até mais. Beijo pra vocês.